Eu, como leigo na comunidade que participo, sinto-me muito importante. Estou sempre à disposição, sempre gostando de ajudar. Ofereço-me para fazer tudo o que for possível. Tudo. Sinto-me como uma boa cristã, como uma serva. Que está sempre querendo ajudar. Sinto-me como uma parte de um corpo que auxilia as outras. Me sinto grata, muito grata. Por fazer parte da comunidade, eu quero estar sempre à disposição. Eu quero estar sempre ajudando. Eu quero estar sempre trabalhando nela. A comunidade é como se fosse uma segunda família para mim. Assim, ela como meu grupo de jovens. Um amor impressionante que sinto por eles. É como uma casa. É como pessoas que a gente conhece, que gostam da gente e que nos fazem tão bem quanto nossos próprios pais. Eu gosto, gosto muito de trabalhar na comunidade. Eu procuro estar sempre ajudando. Tudo que ao meu alcance eu vou fazer. Sempre, sempre, sempre. Nunca vou hesitar. Eu quero muito bem na comunidade. Na comunidade eu me sinto feliz. Na comunidade eu me sinto ainda mais serva de Deus. Eu me vejo como uma cristã. Uma cristã uma muito boa cristã. Que quer estar sempre ali. Que quer estar sempre ajudando, que quer estar sempre feliz, que quer estar sempre junto de Deus. Então é isso. Eu, é assim que eu me sinto e é isso que eu faço para ajudar minha comunidade.